Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para trazer o tutorial da música A Minha Alma, do Ministério Zoe. Essa aqui é uma música muito fácil de tocar, tá? Vocês vão ver que tem apenas quatro acordes. E eu vou passar aqui para vocês a primeira introdução também, que é muito simples, tá? Em seguida a gente vai para a música, para ver como toca ela, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Aí no vídeo, tá bom? Vamos lá então? Bom, essa música aqui ela gira praticamente, tá? Não toda, em torno de quatro acordes. Os quatro acordes são Lá maior, Mi maior, Fá sustenido menor e Ré. Só com essa sequência você toca praticamente toda a música, só tem uma parte que vai mudar, tá bom? Então, ó, Lá. Mi, Fá sustenido menor e Ré. Ok? Então ó, a introdução vai ficar aqui: ó. Lá maior, um, dois, três, quatro. Vai pro Mi. Um, dois, três. Vai fazer aqui, ó. Tararara, cai no Fá sustenido aqui, ó. Pá, pá, pá, tá, ó Sol sustenido, Lá, Si. Lá, Dó sustenido, Mi, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Beleza? Aí vai fazer agora aqui, ó, partindo do Mi, ó. Cai no Ré aqui, mão esquerda, ó. Ok? Vou fazer bem devagarzinho. Só isso, tá repassando um, dois, três, quatro, um, dois, três, ó, beleza. Só isso, tá? E agora a gente vai seguir aí, tá? A música toda com os quatro acordes Só vai mudar uma parte, tá? Eu não vou ficar repetindo a sequência toda Porque a música é imensa Então eu vou falar uma parte, uma vez cada parte E a gente vai tocando o barco aí, tá bom? Então, na mesma ideia, tá? Lá, Mi, sustenido menor e Ré Vai vir aqui, ó Aqueta minha alma Beleza? Aí vai pro Mi Faz meu coração ouvir tua voz Tá grave pra caramba Vai pro ré Aí se eu cantar agudo fica muito alto <risos> Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Beleza? Ó, só nessa ideia aqui você vai ó. Porque na verdade diz que tudo que eu preciso está em ti, beleza. Vai indo, ó. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Tem que ir cantando umas partes, enrolando em outras para não levar notificação, né? Sei que se depender, sei que depender é como viver perigosamente. É também, não sei cantar a letra, é, mas meu coração é teimoso demais. Anunciei a letra também para admitir. Eu pensei que sabia cantar. Me perdi. Deixa eu ver. É, parei no. Vou, vou voltar. Porque, na verdade, vamos lá. Porque, na verdade, eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. É quatro tempos para cada acorde e vai embora sem medo, tá? Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz, beleza? Na mesma vibe, continua quieta minha alma. Aquieta minha alma. Grave, né? Faz meu coração ouvir tua voz. Tá quase um baixo. Vambora, tá? Eu. Só tô fazendo essa pulsaçãozinha básica, só pra vocês pegarem os tempos, ó. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só, tá bom? Agora a parte que vai vir é a parte que eu ralei pra entender o que ela canta aqui, ó. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então, me esconda no teu coração, me, me, me amarre a ti, para eu não desistir, eu não quero mais fugir da tua vontade para mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo, eu não estou cantando porque eu não sei, tá gente? Agora vem a outra parte que mesmo. Ó. E mesmo que minha alma grite tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e me lançar. No teu amor, no teu amor, Senhor. Beleza? Então, ó, vocês podem seguir só isso aqui, eu só quero chegar na parte que vai mudar para mostrar para vocês, ok? Vamos continuar? É, eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online, ok? Com uma plataforma exclusiva, aulas exclusivas com técnicas, PDF para baixar e suporte que eu dou para os alunos dentro de um grupo VIP, tá bom? Bom... Fica aqui o meu convite para você vir estudar comigo, ter acesso a conteúdos exclusivos que eu não posto no YouTube, tá bom? E você vai poder tirar a sua dúvida comigo, tá? Você vai poder falar diretamente comigo, ok? O link do curso está aí na descrição, tá bom? Então você vai ver aí embaixo aí, seja um aluno VIP. E tem o meu site, entra lá, que tem um preço bem bacana lá, tá? É, são 12 vezes no cartão de crédito de R$ 25,04, que é um valor bem baixo, tá? E o seu acesso vai ser permanente, tá? Então é um acesso por tempo ilimitado, tá? Não é como outros cursos por aí, que é dois anos de acesso, um ano de acesso. Não. No meu é ilimitado. Se você precisar parar para cuidar da sua vida e depois voltar a estudar, o acesso vai estar tá lá, tá bom? Então, continuando, ó. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vamos para a próxima parte, que senão vai demorar muito. Nessa parte do vai ser difícil, é, vai, vai rolar só uma caminha aqui. ó. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em deste... Gente, a letra é muito grande. Você estará do meu la... ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Beleza? Aí, vai entrar aqui, né? vai dar uma subidinha. Vocês vão fazer, na... pode ser numa pulsação mesmo, né? vai ser difícil. Repete. E agora sim, consegui, aleluias, chegar na parte que muda, ok? E se eu cair, a tua mão me levantará. Vai ser o seguinte, esses acordes aqui, ó. mi E se eu cair, a tua mão me levantará, beleza? Fá sustenido menor. Se eu chorar, toda lágrima ré, você enxugará, beleza? Vai pro mi, e se eu cair... A tua mão me levantará, mico sol sustenido E se eu chorar, fá sustenido menor Toda lágrima ré, você enxugará Então vem, aí vai pro Aquieta Minha Alma Aquieta Minha Alma Faz meu coração ouvir tua voz na é sequência, tá? Ó. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aí ah, é só isso aqui, tá? Depois no finalzinho repete a outra parte lá do porque, na verdade. É uma música muito simples, tá? Então, assim, eu tô fazendo aqui, ó, tá? Porque é o básico, qualquer iniciante consegue tocar isso aqui, entendeu? É, a ideia desse tutorial, na verdade, eu não ia gravar para o YouTube, tá? É, eu tô gravando aqui de teimoso, né? Na verdade, eu ia gravar projeto no deserto do Voz da Verdade, entendeu? Mas me pediram para fazer essa daqui primeiro, né? É, porque isso aqui, eu vou usar dentro do curso essa música para poder passar preenchimento. Então, a ideia vai ser aqui, ó. Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Eu vou passar essas ideias. Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Tá? Então assim. Vai rolar uma aula dentro do curso com essa música tocada desse jeito, tá? Eu vou tocar em cima da música, tá? Porque aqui no YouTube, se eu fizer isso, dá uma dor de cabeça terrível, né? Então, assim, eu vou gravar uma aula, tá? Tocando piano em cima dessa música, preenchendo e depois explicando tudo que eu usei, tá bom? Aqui pro YouTube eu só consigo vir até aqui é por uma série de motivos e dificuldades aí, né? Que a gente tem. Quem grava e tem canal, sabe do que eu tô falando, tá? É, mas assim, se você quiser é, ter acesso a, a fraseados, né? é, não só ficar igual um robozinho arpejando, né? Igual vejo uns cursos aí que fica. Tá, isso aqui não é tocar, né? Isso aqui é copiar. Não, o que eu vou fazer é ensinar você como pensar para para jogar umas paradas assim, entendeu? AQUIETA minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Vai ser uma ideia assim que vai rolar dentro do curso, tá? Vou gravar essa aula ainda essa semana para liberar a semana que vem para os alunos, tá bom? E você que não é aluno, aproveita então, se matricula para ter acesso depois desse material, tá? E não esquecendo que a cifra está na descrição do vídeo, tá bom? Quero mandar um abraço aí para todo mundo aí, tá? Quero mandar um abraço para Ed Araújo, Daniel Pincos, tá? um amigo que eu fiz, Daniel Nahum, Nahum, Nahum, alguma coisa assim, eu ainda não ouvi ele pronunciar o nome dele, mas eu acho que é isso aí, tá bom? Matheus Pierani aí tá com um curso bem legal, tá na descrição do vídeo, é um curso de reharmonização aí, tá? Vou até mostrar um trecho para vocês aí do que rola no curso, peraí. Então, esse trampo aí, ó, que ele tá tocando aí, ele ensina lá dentro do curso dele, tá? Tá aí na descrição aí do meu vídeo aí também, é Progressões Level Up, aí se você quiser comprar, entra lá para você entortar tá? igual o Matheus aí, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, tá? E até, então, ao nosso próximo vídeo aí. Tchau!